E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje para falar um pouquinho do que é B2W. Eu sei que muitas pessoas já conhecem, muitas pessoas já até vendem hoje dentro da B2W, mas tem muita gente que não conhece o universo fora, né? Fora do Mercado Livre. Então, quando a gente fala do marketplace, o segundo marketplace com maior resultado hoje e que está crescendo demais, aproveitando vários pontos hoje. Dentro do mundo dos Marketplace é a B2W, tá? Tem surgido muitas dúvidas nas minhas lives. Para quem não sabe, eu faço live todos os dias, segunda a sexta-feira, meio-dia, no meu canal do Instagram, tá aqui embaixo, para você poder me seguir, participar com a gente. Onde eu levo convidados, faço as lives sozinhas também. As lives sozinhas são lives de tirar dúvidas mesmo, onde você pergunta suas dúvidas e eu vou tirando as suas dúvidas, tá? Dura em torno de meia hora, uma hora, e enquanto você almoça, você pode me assistir. Mas vamos lá. A B2W tem crescido demais nos últimos tempos, porque ela tem principalmente incentivado demais a parte logística, tá? Hoje, quando você entra dentro do... Quem é a B2W, né? A B2W é responsável pela Americana, Submarino e Shoptime. Então, quando você vê qualquer pessoa vendendo dentro de um desses três canais, ela apenas entrou para vender na B2W e ela passa a ter todos os anúncios dela nesses três canais. Isso é um poder gigantesco, porque a gente está falando de um dos, dos três, é, vamos falar, tá, que estão entre os maiores sites de e-commerce do Brasil, então Americanas, Submarino e Shoptime, tá certo? Então quando você entra para vender lá, eu tenho dois vídeos que eu vou deixar no final indicando, que é um pouquinho sobre o que é a Buy Box da B2W e também como calcular o, o seu preço, como que funciona o cálculo do preço é, na B2W, tá certo? Eu vou deixar isso por final, mas... A B2W tem incentivado demais a logística, então hoje quando você entra para vender na B2W, você paga uma comissão e você tem três formas de envio do seu produto, tá certo? A primeira forma, se, se, a, se o seu produto atende medidas padrão do correio, né, que é até o limite do correio, 1,5m na maior medida, somatória total de 2m ou 30kg, tá certo? Então se atende a essas medidas, você se encaixa na B2W entrega e eles têm o B2W Entrega Collect By, Coleta By Direct, tá? Então o B2W Entrega funciona como vocês já conhecem, você ganha uma etiqueta para ir no correio postar, tá bom? Então você vai tirar aquela etiqueta, vai colar no seu produto e com o contrato da B2W. Se ficar mais caro, mais barato, eles ficam com toda essa conta, a única coisa que você tem que fazer é configurar corretamente o peso e a medida do seu produto lá dentro, tá certo? A segunda forma que é a B2W Entrega By, Coleta By Direct... Nessa forma, você vai ter a coleta da transportadora direct log na sua casa, tá, na sua empresa. E isso é sensacional, tá bom? Então essa é a outra forma, você ganha uma etiqueta também e aí eles determinam se vai de correio, se vai de transportadora, mas a ideia deles é que sempre siga de direct log. Às vezes acontece de um redespacho numa cidade ou numa área de risco ser feita lá na ponta no correio. Tá? porque é uma transportadora, funciona igual uma transportadora. Ou quando o seu produto não se encaixa nas medidas do correio, você tem a oportunidade via software, por exemplo, via Frenet, que eu vou deixar o código o link aqui embaixo também para vocês, de configurar a Frenet junto com o seu hub de integração tá? e calcular fretes via transportadora. E isso é mágico, isso é muito mágico. Eu vou deixar aqui para você tanto o link da Frenet, quanto o link da live que eu fiz com a Frenet, para que você veja, nessa oportunidade de você colocar frete via transportadora, você já tem uma superação quando a gente diz dos concorrentes aí, do concorrente amarelo, né, vamos falar assim para não ficar citando o nome, mas você tem uma superação porque você consegue nos seus produtos que vão ter que viajar via transportadora responder um frete imediato para o seu comprador, tá certo? Então assistam no final depois do vídeo da Buy Box e assistam no final o vídeo sobre o cálculo de preço, não esqueçam disso. Tá certo? Vou deixar o link aqui embaixo também. É, seguindo, quem pode vender na B2W? Que eu até devia ter falado isso antes, é que eu quis falar da parte logística porque eu sei que está sendo uma dor imensa para todo mundo. Tá certo? E, e com essa parte logística, quando você entra na B2W, você tem um monte de produto teu a 9,90. Eles têm um, um usuários primes, né? Que são usuários que pagam 79 reais, tá ao ano para terem frete grátis sul e sudeste então isso é sensacional porque o cara ganha em todas as compras dele se for entrega sul sudeste aonde tem o selo Prime o um selinho pretinho com o amarelo ele ganha frete grátis tá então isso é do caramba é sensacional mesmo eu é, as coisas da minha casa eu comprei todas na B2W muito incentivado por causa dessa questão do usuário Prime eu sou o usuário Prime lá dentro tá agora quem pode vender dentro da B2W qualquer pessoa Pode vender dentro da B2W, desde que ela seja MEI e emita nota fiscal eletrônica. Pessoas jurídicas né, de todas as naturezas para cima, sem problema algum, podem vender dentro da B2W, tá? MEI tem um limite de 15 mil reais vendido ao mês, aonde eles bloqueiam as suas vendas, né? Você vai receber, tudo certinho, mas eles param, fazem você parar de vender até virar o mês. Aí ou você evolui a tua empresa e passa por um regime de simples nacional, por exemplo, ou toda vez você vai ser bloqueado quando atingir 15 mil. Se a gente levar em consideração que o MEI pode vender até 81 mil, esse limite de 15 mil mensal tá, tá, tá tranquilo. E aí você vai ver, se você tá batendo esses 15 mil na B2W muito cedo, muito no começo do mês, Evolui o teu negócio, passa para Simpsons Nacional, vai começar a ter um imposto ali em torno de 4%, mas, meu, faz sentido para você evoluir o seu negócio, tá? E depois a gente vai falar nisso no outro vídeo. Mas então pode, tá? É, antes eles não estavam aceitando locais onde não, não pode ter inscrição estadual, é, como quando você vai para MEI no Rio de Janeiro, MEI no Rio Grande do Sul, mas... Na última live que nós fizemos, tinham pessoas que foram aceitas, mesmo sendo meio do Rio de Janeiro. Então, eu não posso falar, não dá para entrar. Tá? Eles falavam que não dava, mas tem pessoas sendo aceitas, sim. Tá certo? Então, se você não está na B2W, parta para a B2W, tá? Eu não sei se vocês viram, eu fiz um vídeo sobre cinco canais. Se você chegou a assistir, né? Eu fiz um vídeo sobre cinco canais além do Mercado Livre para vender e eu vou começar a trazer esses canais em vídeos semanais, para a gente falar um pouquinho mais sobre todo o mundo dos Marketplace e essa evolução que está acontecendo. E vou continuar falando sobre todos eles, já falei de OLX, vou falar de vários canais. Tá certo? Então, aproveite, se inscreva já na B2W, o link também está aqui embaixo para você se inscrever na B2W, tá? E tentar fazer parte desse Marketplace que está despontando e está chegando no mérito. Agora, no final, eu vou deixar para vocês aqui os dois vídeos que eu falei, que é o vídeo sobre Preço, como que você calcula, e vou deixar o vídeo sobre Buy Box para que você entenda como que é a disputa pelo botão de comprar dentro da B2W. Se você gostou, dá o seu like aqui, se inscreve no canal, e o like ajuda o YouTube a entender que você quer receber os meus próximos conteúdos. Então é muito importante que você deixe o seu like aqui, tá certo? Um grande abraço para você, conta comigo, tamo junto.